Evolution Music, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E não te odia tu jamais olhar só que simplesmente não posso. Me deixar foi a opção que tiveste para solução. Mas quem vem atrás o gesto? É quem decidiu me aguar o outro foste e tu? E quem quebrou regras também foste. Queimando com a cabeça doer. Penso que o sentimento já mudou O coração já acostumou Pois você o abandonou Quem decidiu magoar o outro foste tu, te, tu. Quem quebrou regras também foste tu Deu